tentou impedir os motogueses a da manifestação. No dia 12 mas o administrador não foi sincero O povo está cansado Está cansado de comprar água Está cansado Eles estão a ficar ricos Por causa das cisternas que estão mandando Nas nossas casas Nós só queremos água Nós só queremos água Será que pedir água é pedir demais? Pedir água é pedir demais? No! No! No! No! para que sea la masa, prepara un cuatelela para que sea la masa. esa curva ahí tiene interesa un cuatelela. ¡Sí! you <laughs> Está dormindo. Na não na tua casa passa água? Não! Não! Na tua torneira passa água? Não! <tos> não, era, não! No teu pedão tem água? Não! Não! No teu tanque tem água? Não! Não! Mulher, queremos é água, água, é água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Ele está envolvidado, está fica aqui! Queremos água! Teremos água, teremos água, teremos água, teremos água, teremos água, teremos água, água, água, água, I <laughs> bonita e a unita está com o povo, no povo está bonita e a unita está com fogo. queremos água, queremos água. going Todos que estão na frente passam para trás, vamos fazer a imagem. O povo está bonita e a, a Unita está com o povo. povo. O povo está bonita. A Unita está com o povo. O taxista está, a unida está. está com o Mita. O taxista está bonita. Está. Está. o Mita. O motorista está bonita. o Mita. Os cidade estão com os nossos outros estão bonitas Os nossos outros estão bonitas Queremos, Queremos água Queremos água Queremos água Queremos água As vingueras estão bonitas A polícia está bonita não, não. Os bombeiros é bonita. estão bonitas Os taxistas estão bonitas Papá tão bonita, Não! E todos os outros estão bonitas? Não! E todos os outros tão bonita, não, não. E todos outros tão bonita. Não, não! Na tua casa passa água? Não! Não! Na banheira passa água? Não! Não! Na tua bacia tem água? Não! Não! Fora Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Vamos água, água, água, água. Queremos... Tá apertir cerveja! O povo está com a unida! Na unida está com o povo! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água. Sou velho, tem água? Não! Não! Estamos a pedir cerveja? Não! Não! Estamos a pedir barraca? Não! Não! Estamos a pedir maracana? Não! Não! Estamos a pedir o quê? Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água, queremos água, queremos água, queremos água, queremos água. Queremos o povo está comida e a UNA está com povo. Acabamos estão com e a UNI está com povo. Acabamos que estão com e a UNITA está com povo. Acabamos estão com e a UNA está, está com povo. Ta da <x3> queremos água, queremos água, queremos água. Temos água, temos água. Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, agora no seu. Oh, my God.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 I'm here to go to the I'm here go to the Né, né, né, viva a Unita! Viva a Unita! Viva a memória do presidente fundador do Condonaça do Viva o presidente do Partido de Giela da Câmara do Goiás No tempo e no espaço! No tempo e no espaço! No tempo e no espaço! No A Unida está pedindo para o povo, a, a, a Unida está pedindo que é para o povo, a será que pedi água é pedir demais, estamos a pedir muito, estamos a, a pedir muito, tá a pedir cerveja, estamos a pedir maratona Não. ou estamos a pedir barraca, queremos que? o Queremos água, queremos água. Queremos água, queremos água, queremos água, queremos água, queremos água. Água potável, água potável, água potável, água potável, água potável, água potável, queremos água, queremos água, queremos água, queremos água queremos água queremos água queremos água queremos água queremos água eu era, o com a menina no combo, I'm gonna do